Glória a Deus Sobreveio o anjo do Senhor E resplandeceu uma luz na prisão E tocando a Pedro no lado O despertou dizendo Levanta-te depressa E caíram-lhe das mãos as cadeias Glória a Deus As cadeias, as correntes que o prendiam Na hora que o anjo disse Levanta-te depressa Todas aquelas correntes caíram por terra Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor E disse-lhe o anjo Singe-te ou veste-te e ata as tuas sandálias E ele o fez assim Disse-lhe mais, lança as costas da tua capa e segue-me Assim Pedro fez E começou a seguir o anjo E a palavra do Senhor diz que Saindo seguia e não sabia que era real Pedro ele estava é, talvez assim Sem saber direito o que estava acontecendo Se era real ou se ele estava vivendo uma visão Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor disse que quando passaram a primeira e a segunda guarda Chegaram a porta de ferro que dá para a cidade A qual se lhes abriu por si mesma E tendo saído percorreram uma rua E logo o anjo se apartou dele Quer dizer, aquele anjo foi enviado somente Para tirar Pedro da prisão Glória a Deus O anjo do Senhor Entrou naquela prisão para libertar Pedro E tenha certeza De que o mesmo anjo Que foi enviado naquela prisão Para libertar Pedro Tirá-lo daquela prisão É o mesmo anjo Que o Senhor pode enviar hoje Hoje, aliás Para tirar você desta situação É o mesmo anjo que pode te libertar Da prisão que você está vivendo de repente, você pode até dizer, ah, mas eu não estou preso numa cadeia. De repente, não está. Mas, de repente, está preso por uma enfermidade. De repente, você está preso nos seus próprios sentimentos. De repente, você está preso é, na sua maneira de, de viver, na sua maneira de, de andar neste mundo enganador. De repente, você está preso pelos vícios. Preso a alguma coisa que te afasta de Deus Pedro estava ali naquela prisão e Deus precisava dele De repente você está preso ao vício Preso a, ao pecado Preso à a, a prostituição E o Senhor precisa de você E o Senhor pode nesta noite enviar seu anjo para tirar você desta prisão que Satanás te colocou. E te libertar dessas correntes malignas. Que estão prendendo você. Que estão amarrando você. Que estão impedindo você de servir ao Senhor da maneira como Ele quer. E não da maneira como você quer. Porque às vezes nós queremos seguir ao Senhor do nosso jeito. Mas o Senhor sabe a maneira que Ele quer. Que nós sigamos a Ele.